Hoje também eu peguei um cliente, aí eu faço como a, a Lourdes, né? Eu apertei todos os pontos, ele chegou todo tronco com muitas dores. E eu apertei todos os pontos e ele não sentia nada, não doía. Mas era uma pessoa que era acostumada a trabalhar no pesado, sabe? E não sentiu dor nenhuma. Mas quando eu cheguei lá na parte do... Ali no... no ai, meu Deus. É, na próstata. Quando eu apertei... Aí ele sentiu dor, aí eu disse, aí, ah, porque assim, ele estava cheio de dores uhum. e eu fiquei, mas meu Deus, eu fico apertando e não tem um pontinho que dor, meu Deus, será que eu tô pegando errado? Aí ele sentiu dor, aí eu perguntei se ele fazia visitar o médico de vez em quando, e ele disse que não. Aí eu disse, pois tá você voltar no médico, que era dor mesmo. Eu um pouquinho e ele sentia dor E eu massageei a coluna dele, que eu disse também que tava sentindo é né, alguma coisa na coluna. E tava todo troncho mesmo. Eu sei que quando eu terminei, eu digo, não, na coluna não sei se melhorou não, porque ele não sentiu nem um pontinho. Mas ele se levantou super bem, na coluna também, e ele disse que não estava bem. E eu perguntei... É, que nota ele daria para ele, né? Do jeito que ele tinha chegado. Ele disse: não, eu te dou um, um oito. Eu fiquei de feliz. Se ele tivesse me dado um dois, eu também estava feliz do mesmo <risos> jeito. Mas ele me disse que ia procurar um médico e, e? Ele abriu o jogo para mim, que já vinha sempre isso há muito tempo. Ah. Ele perguntou: e como é que você sabe? Ah. Aí eu disse: não, é, gente os estudos, não é o professor que ensina a gente. <risos> e teve mais outra coisa. Chegou um senhorzinho a semana passada, o senhor com a história de, de perguntar se o senhor era guru, o, o senhor disse, me informar para me vir aqui que você alivia muito a dor na Coluna, né? E isso, eu disse, ah, é assim, eu dou o meu jeitinho. Aí eu comecei a massagear ele, aí depois ele olhou para mim e ele disse, pois sabe uma coisa, quando o menino me disse, eu pensei que a senhora era uma macumbeira. E eu falo, me disse, <risos> <risos> Não senhor, de jeito Aí eu me lembrei muito das palavras do senhor. Mas eu estou muito feliz, professor, muito, muito, muito feliz mesmo. Esse final de semana eu ainda fui terminar as cortesias do... do de setembro, né, que foi uhum. muito. Aí eu fui para a cidade vizinha de Vaze Alegre e eu atendi na sexta, na no sábado, atendi no domingo e ainda atendi na segunda. Eu atendi 15 pessoas, só cortezias rápidas, sabe? Uhum. É, 15 pessoas no sábado, 15 no domingo e 10 na segunda-feira antes eu vim embora. Aí, quando eu lembrei da senhora, eu fui descer da Topic e fui uhum. atender ela, porque seria muito chato para mim né ter uhum. falado que ia e ter deixado ela para trás. Aí foi a última pessoa, foi aquela senhora que ia muitas vezes. Mas eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, que é como eu disse o senhor, a gente tem que semear muitas sementes e depois uhum. vai colher os frutos. Vai e colher, para o senhor que eu já estou começando a colher. Eu já tenho três é, freguês para terça-feira, que eu só trabalho na parte da tarde, e tenho dois freguês na quarta-feira. É, é três na terça e dois na quarta-feira. É Isso. E é. as pessoas estão ficando muito felizes e já estão falando para as outras pessoas, para as outras, e estão me procurando. Parabéns. Eu estou muito feliz e só tenho muito a agradecer ao senhor, que além do senhor ter me curado, está me ajudando a curar muitas pessoas por aí. E eu estou aqui para fazer, é, é remunerado ou não, eu estou aqui para fazer, para ajudar. E eu só tenho muito, muito mesmo a agradecer ao senhor, a toda a turma do senhor, dona Dilma, que a gente está sempre precisando dela. E é, o João Paulo também, que a gente... Aliás, esse dia eu... a Maria, eu bem muito o João Paulo atrás de resolver algumas coisas, mas graças a Deus que está tudo ok. E também agradecer toda essa turma, porque essa turma, ela é bem mais badalada do que a outra, e ai, é bom demais. Né? A gente que fica todas as turmas. eu agradeço demais. E é isso, gente. E eu só tenho me um agradecimento. Que bom. Eu tô muito Deixa eu emocionada. Perguntar. Deixa eu perguntar uma coisinha para você. Você disse que você melhorou bastante, né? Você disse que você tá curada. Né? Mas o, Estou, o que sim. você... Qual era a sua queixa quando você conheceu a gente? O que que te doía tanto? É, professor, eu, eu sentia muita, muita dor no, no, no pescoço. Meu pescoço, ele estalava demais. Eu não podia nem virar. E a coluna também, estalava muito eu já tinha procurado o médico, já tinha feito exame de todo jeito e nada dava certo. Uhum. Quando ele me mandou fazer, é, um como é que diz, uma tomografia da, da coluna e eu fiz a tomografia da coluna também e também não deu nada e eu não sabia o que era que eu tava tendo. Uhum. Mas nesse dia eu já tinha marcado. É, a tomografia. Quando eu estava passeando ali pelo Facebook uma noite eu tinha perdido o sono e eu encontrei um senhor com dois pés em assinar cabeça. E eu passei, eu disse eu vi alguma coisa ali, eu vou voltar para mim. Aí eu voltei novamente e vi, aí eu disse o senhor disse o que é isso? Aí falando, tá aí eu abri, quando eu abri dois pés eu digo não, não acredito. E é uma coisa que eu já queria há muito tempo, muito mesmo. Eu não sei se foi um sonho, se foi uma visão. Quando eu ainda era pequena, eu queria muito ajudar meu pai, porque meu pai ele só tinha uma perna, sabe? Eu meu Deus, eu queria poder curar assim com as mãos, eu só pensava assim em curar meu pai. Eu acho que eu pensava que eu podia colocar assim uma perna no meu pai. Uhum. Aí, desde desse tempo, eu fiquei com isso na mente. E era algo que podia tirar a dor com a mão. E quando eu vi aquilo ali, eu, eu voltei assim na mente lá atrás, quando eu era criança. E eu olhei, aí quando o senhor assinou a massagear a coluna, tava ensinando a massagear, aí eu digo, rapaz, eu quero. Eu entrei várias vezes e saí, que eu digo, não pode, esse professor dá um curso desse uma semana grátis. Será que tá certo? Aí eu entrei e saí, acho que uma, duas ou três vezes, mas eu digo, eu vou fazer, seja feita a vontade de Deus. Aí eu fiz, mas a Maria foi maravilhosa, mas antes há mais tempo. E eu... Massageei e quando eu fui fazer o exame também não deu nada, mas eu já estava sentindo mais nada. Mas Eu anotei aqui duas... Eu anotei várias não, não. coisas, né? Eu anotei várias coisas aqui, né? Mas eu quero comentar sobre duas coisas. É, primeiro, nós somos terapeutas do nada. Já falei para alguma pessoa isso, né? Somos terapeuta do nada. Não, a senhora é uma doutora. Eu disse, não. Sim. A gente não somos, doutor, a eu, gente só somos complementares. Que, que eu brinco? Eu até brinco, né? De uma forma assim, muito respeitosa, que nós somos terapeutas da dor do nada. Dor do nada. Por quê? Fibromialgia dá em exame? Quem, tem? Hum. Quem já passou por fibromialgia? Fibromialgia tem exame que, que dá ali exame de sangue que, que constata a fibromialgia? Não. Tem exame hum. de imagem? Passa lá na tomografia. Tem exame de imagem que dá, que dá fibromialgia? Também não. Também não. Então, fibromialgia, ela dói. Dói. Isso é aquilo que eu chamo. E não é só num canto, não, professor. É no corpo inteiro. Uma hora tá num canto e outra hora e... tá em outro. Então, nós somos terapeutas da dor do nada. E trabalhando o cliente, simples, prático, objetivo, estudando a essência do cliente, estudando o núcleo da dor, estudando, né? Vários casos aqui hoje, de sistema digestório, que está todo esquisito, vai ver o emocional. O emocional está lá abalando, vai dar problema. Pode começar na garganta, como parar lá no reto. Em algum lugar vai dar B.O., em algum lugar vai ficar ruim, vai ficar esquisito. Então, a gente sabe trabalhar com isso e a gente ensina quem quer aprender. Parabéns para vocês que estão aí a gente. E também, professor, eu tô ajudando também muitas pessoas que têm problema intestinal, que resolve mesmo. Vem. Oi, Sandra, boa noite. Boa noite, professor. Oi, Sandra, boa noite. Eu atendi uma cliente essa semana e ela é uma pessoa muito sensível, ela sentia dores em Cada ponto do pé que eu tocava, ela, ela tinha dores. Uhum. E ela também tinha, assim, bem pertinho do tornozelo. Uh, aí eu fiquei em dúvida uh, o que seria ali, bem pertinho, assim, do ossinho do tornozelo, entendeu, professor? E na canela, assim, no, no osso da canela todo ela torno... tinha muita dor tornozelo interno ou a parte aqui externa? Os dois. Os dois. Tanto assim de dentro como de fora. Vamos falar aqui, essa região aqui? Isso, bem pertinho do tornozelo. Vamos pegar assim, assim? Sim, bem pertinho, é bem Sim. redorzinho assim do ossinho. É, cliente, né? Mulher? Sim. Idade, mais ou menos? Ah, uns 60 anos. E aí, conta mais pra mim. Ela tinha muitas dor, dores assim ao redorzinho, né? Bem, bem próximo mesmo do, do ossinho, tanto lado de fora como o lado de dentro, e dores na canela, assim, no osso, até a canela toda. E aí, no final da terapia, como que foi? Ela melhorou? Sim, assim, ela estava bem, assim. Eu comentei com ela, né? Eu fiz o PG, tudo normal, e disse para ela que as dores não iam sumir tudo naquela massagem, né. Sim. E ela disse, não, ela disse que sim, que não, que realmente não ia sair, ela já tem uma noção mais ou menos de massagem, mas uhum. não somente ali, né, somente a reflexoterapia. Aí eu fiz tudo, ela, ela adorou a massagem, e agora eu tô para conversar com ela no sábado, para ver como é que ela reagiu essa semana, Para daí ela quer ver se vai continuar com a massagem, que eu fiz essa massagem de cortesia, tanto que ela não conhecia e eu fiz para ela conhecer, mas todos os pontinhos do pé que eu tocava nela, ela tinha dores. Hum. Aí eu fiquei, eu fiquei assim em relação ao, ao tornozelo, né? Que era bem próximo, bem próximo, tanto do de fora como o de dentro. E a canela toda. Então, 30 é, anos, né? A gente já começa aí. É, sinalizar a questão do pedi, cliente. É, eu pedi idoso, também para ela tomar água, que ela disse que toma e às vezes não toma. Eu disse, tá, então procura, né? Sempre tem uma garrafinha perto com água uh -huh. e vai tomando os bolinhos aprender prender, tomar água. Ela tem ela tempo poder. preso ou não? Sim, sim, fiz bastante massagem no, no intestino. É, tá vendo? A coisa começa a criar uma carinha aí, né? Não toma água. A pessoa quando fala que toma água, Dá aquela pensada que se ela toma água, é porque ela não toma aquela água. Que, né? Sim, eu percebi, porque eu, eu ia tocando nos pontos e ela ia aí dói, aí dói, é uma dor ardida. E aí eu fui onde eu perguntei, você toma água? Pensei, às vezes eu tomo, às vezes não toma, é, mas é, tem que tomar, né? Eu faço um X, mas tem que um X de água para melhorar. Às vezes eu tomo, às vezes não tomo, é às vezes eu é? não tomo, não tomo, não tomo. E aí eu tomo. Aí eu não tomo, não tomo, não tomo, não tomo, aí eu tomo um pouquinho. Não é alternado toma e não tomo. É não tomo, não tomo, não tomo, não tomo e tomo um golinho. Não tomo, não tomo, não tomo, não tomo e tomo outro golinho, né? Aí não adianta, pô, cara. Eu expliquei pra ela assim que tem que tomar bastante água, que não é só com os rins, né? É o corpo todo eles concordam né mas vai tomar então aí ó, é uma dica é uma dica uma, como eu falo como eu já dei essa dica assim é pegar no ponto fraco das pessoas pegar no ponto fraco principalmente no ponto fraco da mulher, da mulher. qual é o ponto fraco da mulher mulher vai idosa muito beleza. Mulher gosta de ficar com o cabelo bonito? Gosta. Mulher gosta de ficar com a cut lisinha, bonitinha? É, isso sim, é pessoal. É, é, então, todo mundo gosta, né? Gosta de ficar com as unhas não quebradiças, né? Unha bonita e tal. Ou seja, é a terapia do, do jogo baixo, né? Jogo sul, jogo abaixo, né? Então você isso, professor. É conversar com o cliente, encontrar. E se o cliente é vaidoso, se a mulher é vaidosa, aí você pergunta: o que é mais barato? Fazer o cabelo no salão, semana sim, semana não, não sei qual que é a frequência de cada uma, é. ou sim, ela, ela uma, é garrafinha, bem vaidosa, uma garrafinha ela é bem vaidosa de água, e Ela trabalha no salão. Então, é. É, troca, porque no bolso, a paixão no bolso é mais legal, né? Eu não tenho paixão pelo meu corpo, mas eu tenho paixão pelo meu bolso. Então, no bolso, tomar água é mais barato. Sempre, sempre, sempre hidratando a pele. É, é uma doideira, né? Passar creminho para hidratar a pele. Tá hidratando superficialmente, água, né? né? Certo que Sim. tem as suas propriedades, vai nas camadinhas da pele e tal, aquele produto, né? Mas é uma, é um, é uma ilusão, né? Sim hidrata, mas é uma ilusão. Precisa hidratar de dentro para fora. Exatamente. Aí a pele, aquela pele que estava toda rugadinha, ela acaba inflando, acaba tendo aí. Me veio aqui a mente. Não sei se eu vou Sim. falar bobagem, né? É um botox natural. Acaba enchendo as células, né? E aí fica esticadinha, fica bonitinho. Então essa conversa da água é uma chatice para quem não gosta de água. Sim. E se não souber levar segura um pouquinho, aqui, se não, segura... um não souber levar essa conversa da água com o cliente, você corre o risco de perder o cliente, sabe Sim. por quê? O cliente vai falar: é mais uma me enchendo esse negócio de tomar água. <risos> eu tô pagando para essa mulher ficar me enchendo o saco eu... para me tomar água. Então você tem que dar uma volta, contar uma história e jogar na mão dela. Ah né? Você que precisa tomar água. Eu tô contando uma história que nessa história Sim. Tem o vilão e tem o mocinho. Aí você escolhe com quem você quer ficar, com o vilão ou com o mocinho. Joga, joga para a pessoa, não, não imponha que ela precisa fazer isso. Isso tudo a gente consegue fazer na conversa, entendendo a essência do ser desse cliente. É o campo de batalha, tá bem? Ajudei você, Sandra? Sim. Hum. Professor, eu queria fazer uma pergunta tá. parecida. Tá, eu vou na sequência aqui e aí eu vou chegar em todo mundo. Na minha sequência agora tem a Ângela, aí depois quem não falou ainda vai poder falar. Oi, Ângela, boa noite. Abre o microfone, Ângela. Oi, agora sim, Ângela, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, estou muito feliz de poder estar tá participando, é a primeira vez, sim. né? Das outras vezes eu não consegui, cada vez uma coisa acontecia, eu chegava tarde, eu não tinha internet, enfim. Uhum. Então agora eu estou aproveitando esse presente né, que o senhor uhum. deu para todos nós, esse bônus, né? muito obrigada. Uhum. E a minha pergunta é o seguinte, eu gostaria de saber um ponto específico, por quê? Por causa de mim mesma, não é nem por causa de, né, dos meus atendimentos. Uhum. Eu, eu sinto muita dor no dedo indicador, no polegar e no maior. Né? em toda a mão, mas esses três dedos de ambas as mãos, mais da mão direita, porque é a que eu mais uso para trabalhar. Hum. E assim, às vezes eu fico um pouco frustrada, entendeu? Porque eu consigo aliviar a dor do próximo e a minha eu não consigo aliviar. Hum. Então, eu fico pensando, por que, que eu consigo aliviar a dor dos outros e a minha fica de um jeito terrível? E outro dia eu me dei conta... Que fazendo esse curso, né, é, eu descobri que de repente eu possa ter a fibromialgia. Porque tem dia que dói até o couro cabeludo, até a sola dos pés. Uhum. E quando eu passo por algum aborrecimento... A dor vem de tudo que ajeita, às vezes eu tenho que tomar até medicação em pronto-socorro. Então, assim, não houve diagnóstico médico, mas eu tô chegando à conclusão que, de repente, devido emocional, pode ser isso, porque na maioria dos exames não acusa nada. O que, que o senhor me diz? Obrigado de você trazer esse assunto, tá? Primeira coisa, que é um tema bastante interessante, eu acho que ele vai coroar, nosso trabalho de hoje, né? Com tantas outras informações. Primeira coisa, a Ângela trouxe várias informações e que pode ser que ela tenha um quadro de fibromialgia. Ah, nós terapeutas, ou pelo menos eu, e dentro daquilo que eu ensino, você nunca, tá? Vocês aí. Vamos dizer que a Angela, pegar um exemplo assim, a Angela chegou no espaço terapeuta com vocês, vocês estão atendendo a Ângela, ela é cliente de vocês, tá? E a Ângela começa a comentar das suas dores e tal, tal, tal, tal, tal, na sua cabeça, né? E na minha também, vai acendendo a luzinha da fibromialgia. Por conta do quê? Por conta da minha experiência, do meu dia a dia, do meu campo de batalha. Eu começo a suscitar na minha mente, de repente, ela possa ter fibromialgia. Se o cliente não trouxer este assunto para você, fica calado. Não com comente isso com o cliente. O cliente não falou de fibromialgia com você, não falou, não. Então, ó, na sua cabeça pode estar tá pintado já isso. Mas se o seu cliente não trouxer isso para você. Não levante não levante essa questão. Aplique não sugira. Isso. Aplique a terapia, se você entender que opa, é um caso de fibromialgia, trouxe essas questões, vou fazer um PG, na semana que vem eu vou colocar mais alguma coisa em função das características emocionais dessa cliente. Lá na segunda, terceira sessão, o cliente está super bem, dores foram embora e você não tocou no nome do bicho. Fica essa dica para vocês. Porque se você levantar essa questão, fibromialgia, e a cliente lá nunca ouviu falar, ou já ouviu falar, mas ela tem paura disso, aí de repente ela vai no médico, né? Ah, doutor, ah, mas você é fibromialgia? Ah, é que eu fui lá na terapeuta, eu fui lá na Ângela, ou eu fui lá no Roberto, e o Roberto falou que eu tenho fibromialgia. Quem que é o Roberto? Ah, o Roberto é um terapeuta, é um massagista. Mas massagista... E fala voz. mesmo. Massagista? E fala é... mesmo. É, é. Massagista não dá diagnóstico, né? Massoterapeuta não dá diagnóstico. Quem é que essa pessoa? Que autoridade que ele tem, entendeu? É, eu tenho até receio disso. Aí quando ela fala, o que que você acha? Aí eu falo, é melhor você pedir opinião médica, porque eles falam dentro do exame que eles pedem. E Sim. eu não tenho, é... eu não fiz faculdade de medicina, então eu não sei falar sobre eu não tenho autoridade. Né? Obrigado você trazer esse assunto. Mas como você Levantou essa questão que você suspeita, é conversar com o cliente, desconstruir o porquê do porquê. Perguntaria para você, há quanto tempo você tem essas dores recorrentes, Ângela? Há mais de dois anos, agora um pior. E aí aquela pergunta que eu gosto de fazer com quem sofre com fibromialgia. Há uns três anos atrás, mais ou menos... Um pouquinho mais, um pouco menos. Teve algum fato que ocorreu que não caiu legal? Ah, sim. Bom, a minha vida é cheia de altos e baixos, né? mas sempre acontece alguma coisa que é mais baixo que em cima. Ah, então, eu não vou ficar te expondo, só para saber pontualmente se houve um, um fato que... Houve. Houve. E esse fato está roendo você ainda hoje emocionalmente, com certeza. Segura um pouquinho. Não vou pedir para você, porque a gente vai depois disponibilizar o vídeo, né? Entenderam, uhum. meninas e meninos? Entenderam? Sim. Sim. Aí Na terapia, ó, esta conversa com a cliente ou com o cliente é uma conversa de segunda, de terceira sessão. Não é para perguntar isso na primeira sessão. Só estou perguntando agora porque a gente está em aula. Se não estivesse em aula, não perguntaria. Mas como é aula, quero que vocês aprendam. O que, que você faz, então, na primeira sessão? Faz o protocolo geral, o cliente já vai melhorar. Na segunda sessão, com o cliente mais confiante em você, por tudo aquilo que você entregou, ele chega com vontade de entregar mais alguma coisa para você. E aí você vai trabalhando. Agora, por que que é, intensificou nos meus dedos? Aí a gente precisa estudar o cliente. Eu não posso querer adivinhar. Eu não posso querer adivinhar. O meu pode ter piorado essa situação ou está ligado também mais no emocional? Como a Lilian falou no começo estudar o cliente. Você trabalha com o quê? Sou podóloga, manicure, pedicure, depiladora. Hum. Depois... De Depois que a pandemia entrou, eu faço tudo que aparece. Então você usa muito suas mãos? Sim. Você é, canho... você é canhota ou você é Não, destra? Sou destra. É. Sou destra e eu faço massagem também corporal. E você usa muito sua mão direita? Sim. Faz sentido a mão direita doer. Aí tem uma mescla. A gente começa a encontrar uma mescla de dor física e a mescla da dor emocional, da suspeita que você tem da fibromialgia. Tem duas frentes para serem trabalhadas. Na mão, você sabe onde é o ponto da mão? Então, é isso, é essa a, a pergunta que eu te fiz, porque eu encontro até o braço, né? porque você já explicou, mas eu gostaria de saber se tem um ponto específico dos dedos. Aí eu ainda não encontrei. Não, né? Ela vai não. encontrar agora, bem. Dona Vilma. <risos> dona Vilma, fala comigo, Dona Vilma, tudo bem? Tudo bem, no novo mapa tem o ponto da mão. Ah, então, novo, é novo mapa tá né? também para mim, né? Ah, Ai, que maravilha, muito bom, hein? Novo mapa. Eu sou podóloga, eu sei o que você está falando, porque as ah, minhas não. mãos também doem. Hum. Então, o que, que eu faço? Alongamento antes de começar a trabalhar aperto, às vezes eu não tenho tempo de fazer reflexo, auto-reflexo em mim. Então, eu vou direto no ponto da mão, já faço lá no meu pezinho e começo a trabalhar. Entendi. Não precisa, No seu caso, não precisa fazer o PG completo, entendeu? Vá direto no ponto da mão, aperta ele e tenha o seu dia de trabalho. Você vai ter Entendi. sucesso. Eu faço alongamento uma ou duas vezes por dia, mas às vezes a dor é tão intensa, assim, eu até prefiro alongamento do que remédio, eu não gosto de tomar remédio, só em último caso mesmo. Então, assim, o que me ajuda muito é o alongamento, mas o que eu queria mesmo era auxiliar com a reflexologia. Ó, então a mão, pessoal, a mão vai ser por aqui assim, ó. Certo. Uhum. Mão, braço, punho, mão, não, braço mais para cima, né? Então, aqui em cima, vamos pegar daqui de cima. Aqui é o ombro. O ombro mais o ombro, embaixo, o braço, descendo. Vem descendo, sentido lógico. Braço, aqui assim é o pulso e a uhum. mão. O então, túnel, túnel, túnel do carpo. Lá, ah, Vilma, está com uma mapinha. Ó, aqui, ó. Isso. Está até marcadinho com caneta. Hum, maravilha. Esse novo, esse novo mapa vai me ajudar muitíssimo. Está uhum. vendo? Maravilha. Te ajudei, Ângela. Ajudou muito. Muito obrigada a você. Um beijo para todos. Um beijo, Vilma.